Galera, é, vocês estão vendo aí agora o meu pé de butlar chocolate, uma pimenta híbrida, criada em 2017. O pico de ardência dela, ela dá 2, 2 milhões e 400 de capsaicina na escala Scoville. É um fruto extremamente saboroso e picante, Está no vaso.